E aí, pessoal, hoje eu vou falar de um sonho realizado aqui. Eu vou deixar o unboxing ali disponível. Ele não tá, assim, 100%, porque foi feito na hora da emoção, porque eu demorei, eu acho, que 12 anos pra conseguir ter esse perfume. Não só por causa do preço, mas, né, por ser difícil de comprar, porque ele não tem em todos os lugares, enfim, mas... Eu estou aqui e vou abrir junto com vocês novamente essa maravilha aqui, focou agora, que é o Angel Muggler, né? do Thierry Mugler. gente, sério, eu sou muito apaixonada por esse perfume, demais, e eu coloco, e é ah, incrível, assim, e todo mundo sente o perfume em volta também, ele tem alguns acordes que são mais fortes, eu não entendo muito de perfumes, infelizmente, mas eu gosto de sempre procurar mais, então eu quero aprender, porque eu acho muito interessante, e eu sou uma pessoa... Louca por perfumes e cheiros. Então, o corpo maior dele, eu acho que é assim, ele é doce, ele é bem doce, tem bastante patchouli, mas eu não senti o cheiro, assim, enjoado ali do patchouli. E ele é especiado quente, que isso eu já não sei o que que é. Frutado, caramelo, baunilha, madeirado, mel, atalcado e chocolate. Então, ele é bem doce, bem doce mesmo. Tu bota dois jatinhos, chega, porque ele também projeta bastante. Ele tem média duração de oito horas no corpo. Não testei ainda para saber se é tudo isso, mas realmente eu até tomei banho, esfreguei e, e não saiu. Ficou bem forte mesmo. Então, vamos abrir. Então, esse é o perfume Angel. A gente vai abrir agora a caixinha toda original. É muito legal porque esse aqui dá para fazer uma recarga com refil e o refil é muito mais barato, né? Então, a gente tem aqui tudo escrito em francês, isso é muito legal também. E vamos lá. Eu já abri, né? Que nem eu falei para vocês, eu vou deixar disponível no início do vídeo. Aqui tá mostrando como é que eu posso abrir. Para colocar o refil, a gente abre assim, e ali tá essa estrela maravilhosa. Gente, é demais! E olha o tamanho dessa estrela, né? É uma coisa assim incrível. A gente passando aqui também, a gente lê ali, ó. Mugler. Né? Angel. E aqui a gente aperta ali. Incrível, de verdade. E é tão lindo, porque, olha, ele fica paradinho assim. Então, ele fica de um jeito muito show o design. Ele não fica retinho, ele fica meio pra trás. É muito legal. Espero que dure muito tempo para valer a pena. Nossa. Pessoal, gostaram? Eu gostaria muito que desse para sentir o cheiro através do vídeo, mas a gente ainda não tá com essa tecnologia, né? Quem sabe daqui a 10, 15 anos, provavelmente a gente vai conseguir. E também tem alguns contratipos que eu não experimentei, porque não deu tempo, porque eu descobri faz pouco tempo eles, e no fim, acabei ganhando. Né, esse perfume maravilhoso aí do meu namorado. E um deles é o da Blue Spirit da Paris Elysée, que é um, uma marca, assim, bem famosa de fazer contratipos bem fiéis. Assisti alguns youtubers dizendo que realmente, assim, ele é bem parecido, mas eu não consegui comprar. E tem aí presente por, um, no mercado, né, por uns 80 reais, um vidrinho de mais ou menos 100ml. Então, é muito discrepante, assim, né? O preço desse Angel original pra esse Blue Spirit. Mas, também não sei, porque disseram que eles pesaram muito no doce e no patchouli. Então, pode ser que fique mais enjoado, que não dure tanto, né? Porque o um original sempre é original, né? Não tem tanta comparação. E... Tem o River também, que é da La Rive, que esse aí eu não sei, não, não ouvi ninguém falando... Mas tá aqui como um dos contratipos, né? Então, não sei. Mas é, é sempre isso, assim. Pode ser que seja parecido, mas nunca vai ser igual, né? E com a mesma qualidade. Muito difícil achar um igual mesmo. Mas, se alguém achar, me avisa aí que vai ser bem mais em conta. <risos> Tchau!